Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e eu cortei as minhas unhas. Eu nunca imaginei que eu começaria um vídeo aqui do canal com essas palavras, ainda mais falando tão sério e com as unhas tão curtas. Mas foi o que aconteceu. Hoje eu vou contar pra vocês sobre elas, vou contar o porquê que eu tive que cortar as minhas unhas, por que elas estão curtas assim, por que elas estão em outro formato. Vou clarificar o porquê houve um hiato de vídeos de unhas aqui no canal e qual vai ser o futuro dos vídeos de unhas aqui no canal. Então, se você já quiser conferir o vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e, claro, continue assistindo. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é... Calma, vamos elaborar aqui a história, vamos explicar o que, é que aconteceu. E respira fundo aí. Bom, antes de eu poder dizer pra vocês o porquê eu cortei as minhas unhas, eu preciso fazer uma linha temporal pra explicar, principalmente pra quem não acompanhou tudo o que aconteceu. Como vocês sabem, no final do ano passado, eu participei de um reality show. E como eu disse lá e também nas minhas redes sociais, eu optei por blindar as minhas unhas antes de ir pras gravações. Eu decidi fazer isso porque na época que eu estivesse gravando o programa, eu queria muito que as minhas unhas estivessem impecáveis durante todo o programa. E foi isso que aconteceu, né? E eu também tava receoso de que alguma unha minha quebrasse ou trincasse durante as gravações até porque não sabia se eu ia poder manter não sabia se eu ia ter tempo né? de ter todos os meus cuidados que eu tenho no meu dia a dia aqui na minha rotina, então por isso eu optei por fazer a blindagem de unhas lá naquela época por cima das minhas unhas naturais isso eu falei no programa, falei nas minhas redes sociais aqui no canal acho que falei no instagram também, então todo mundo já sabia, só que eu nunca mais falei sobre isso a blindagem protetora, ela funciona como uma camada que vai proteger a sua unha natural, porque vai sempre ter um gel por cima dela, né? então ela vai diminuir o impacto, vai diminuir as chances dela rachar ou então trincar quando tiver uma batida, e entre outras coisas, e eu digo protetora, entre aspas, porque pra proteger, basicamente, ela tem que danificar a sua unha primeiro. Antes do procedimento acontecer, é usado uma broca pra lixar a parte superficial das suas unhas e deixar a superfície porosa, porque só assim o gel que vem depois conseguiria aderir nas suas unhas, e se você não fizer isso o gel ia cair depois e aí não ia blindar nada ia ser inútil. Quando eu fiz o procedimento de blindagem lá em setembro do ano passado eu sabia que eu iria danificar as minhas unhas pra colocar, e também para eventualmente tirar a blindagem. Então tudo que eu fiz, eu fiz sabendo das consequências que eu poderia correr e corri e tomei todas as consequências mesmo. <risos> Só que naquela época eu tive que colocar na balança o que, que ia valer mais a pena para mim. Será garantir de que as minhas unhas não iam quebrar durante o programa ou será aceitar a consequência de que eu ia ter que danificar as minhas unhas para colocar a blindagem e possivelmente para retirar e danificar mais ainda e correr o risco de quebrar as minhas unhas. Acabou que o risco que eu tomei foi o segundo, como vocês bem sabem. Em outubro, se eu não me engano, eu marquei a retirar da blindagem e o procedimento não anda tão longe da aplicação assim como eu falei para vocês que para aplicar você tem que lixar a borda da sua unha na remoção você tem que colocar alguns químicos né para tirar a parte superficial do gel só que não tira 100% acaba indo para broca também para tirar o restante do gel E infelizmente é praticamente impossível tirar completamente o gel sem danificar mesmo que leve e superficialmente as suas unhas e antes disso elas também já estavam né danificadinhas o que eu quero explicar para vocês é que tudo que eu fiz eu fiz sabendo tá eu não tô culpando o procedimento. Eu não tô ocupando profissional nenhum, até porque existem profissionais que vão danificar menos, existem profissionais que vão danificar mais, mas o que importa é saber que, tipo, tem que danificar um pouquinho, tem que deixar um pouco porosa, não tem o que fazer, e eu fiz sabendo, gente. Eu não tô ocupando ninguém além de mim mesmo, né? Tô só explicando aqui o que que aconteceu. E eu, de fato, não tinha interesse em manter gel nas minhas unhas por muito tempo, né? Mas naquele período específico das gravações, eu precisava, porque eu queria as minhas unhas protegidas, sem risco de quebrar. Como vocês que me acompanham aqui sabem, vocês sabem que a minha unha natural sempre foi grossinha, né, lisinha e muito resistente e a partir do momento que eu tirei elas estavam bem o contrário <risos> elas estavam arranhadas por conta da broca estavam muito mais finas e muito mais frágeis. Antes de tirar eu sabia que essa era a mais provável das consequências mas eu tinha que arrancar a casca da ferida de uma vez até né, porque eu não podia ficar preso ao gel pra sempre assim como eu falei pra vocês, era uma coisa pontual não uma coisa que eu queria pra vida inteira porque tem quem faça blindagem e ama, né? e sempre tá refazendo, eu não. Precisava daquilo em um momento específico e não mais depois daquilo foi aí que no final do ano passado eu decidi cortar as minhas unhas, né? Eu cortei elas quadradas por porém bem pequenininhas, curtas mesmo, né? Assim, bem curtas em comparação com o tamanho que elas eram antes, né? Que elas eram enormes. Só pra tentar manter elas naturais ainda, mas num tamanho menor, porque assim ia correr menos risco dela quebrar, né? Porque ela tava bem fragilizada, então eu queria manter ela pequenininha. Quanto mais curta a unha, menos chances ela tem de quebrar. O problema é que como a remoção obrigatoriamente tem a lixagem por cima da lâmina ungueal completa, a minha unha tava fragilizada desde o leito, né, gente? Que é essa partezinha aqui de baixo. Então toda a minha unha tava frágil. Desde o comecinho Então é como eu falei pra vocês Eu fiz a blindagem em setembro Tirei em outubro E até dezembro Eu tava usando as minhas unhas curtinhas né, Porém frágeis Bem curtinhas mesmo Inclusive o leito da minha unha Já tava crescendo né, Ele já tava se recuperando Lá pela metade Mas acabou que aconteceu um acidente né? A minha unha do dedo lá Da mão direita Trincou bem no início da borda livre E eu não vi outra saída A não ser cortar essa unha E eu zerei ela completamente Com o um cortador Como eu ainda tava com todas As minhas outras nove unhas Mais ou menos no mesmo estado Eu não queria ter que passar pela mesma coisa de novo eu não queria esperar ela crescer um pouquinho e esperar quebrar então eu zerei todas foi aí que eu zerei absolutamente todas as minhas unhas e deixei elas mais curtas do que elas são aqui, inclusive já já a gente chega nesse ponto mas foi nessa época que eu decidi zerar e deixar todas elas até o início da borda livre, curtinhas, curtinhas, curtinhas para poder esperar elas se recuperarem assim como deveriam, né? foi aí que muitas perguntas de vocês começaram a surgir se eu tinha trocado as unhas naturais por extensões em gel porque as minhas unhas estavam muito longas e basicamente perfeitas, né? e unhas naturais são levemente tortinhas assim como vocês sabem, como a gente já conversou no canal muitos perguntaram se eu troquei por extensões em gel ou então alongamentos e a resposta é não durante eventos e vídeos importantes da minha carreira que eu sei que vão ficar por muito tempo ainda na internet do fim de 2021 e do início de 2022 eu decidi dar unhas postiças, porque dessa forma eu podia escolher uma cola bem fraquinha e colocar camadas de base entre a cola e a unha, porque aí eu não ia estar tá danificando diretamente né? Quando eu tirasse, ia sair a base, mas a minha unha ia estar tá intacta, não era como se eu fosse, sei lá, lixar, danificar, fazer um alongamento coisa do tipo. E por que que eu só tô falando disso agora, basicamente em fevereiro de 2022? Porque eu não queria falar disso aqui no canal, até que as minhas unhas estivessem recuperadas. Se vocês observarem aqui, as minhas unhas, elas já estão com o leito 100% recuperado, inclusive eu tenho um pouquinho de borda livre já crescendo, né, gente? Elas ainda estão no formato natural delas mesmo, porque eu ainda vou esperar elas crescerem um pouco até eu deixar elas quadradinhas do jeito que eu gosto. E eu também não queria alarmar vocês, né? Eu queria falar disso quando eu pudesse voltar a gravar vídeos de nail art e postar aqui no canal. Inclusive, se vocês observarem, houve um hiato de vídeos de nail art, né? Já faz um tempo que não tem posts de vídeo de unha aqui no canal, e o motivo era exatamente esse, e eu queria estar com as unhas recuperadas antes de falar disso tudo pra vocês. Mas agora que eu tô gravando esse vídeo, finalmente os vídeos de nail art, de esmaltes e relacionado às unhas vão voltar inclusive vai sair um essa semana ainda e agora que vocês sabem que já tá tudo bem com as minhas unhas eu quero adiantar que os vídeos de nail art desse canal vão ser mais diversos do que nunca, isso porque agora vocês vão poder acompanhar o crescimento natural das minhas unhas vídeo após vídeo, e eu também posso gravar vídeos mostrando os produtos e cuidados que eu tenho com as minhas unhas agora, né já que é um tipo de vídeo que eu gravei pouquíssimas vezes aqui pro canal, porque eu sempre tava com as unhas já enormes, e eu acho que dá um tipo de material e conteúdo muito interessante para vocês assistirem. Além disso, para aqueles que não têm unhas naturais grandes, né, como eu no momento não estou tendo. Eu também vou ensinar técnicas de nail art usando unhas postiças, né? Eu não vou fazer alongamento e tipo essas coisas e tal Mas eu vou trazer esse material de unhas postiças aqui no canal Porque é o que eu estive usando nos últimos meses e posso compartilhar com vocês agora Inclusive, já dando um spoiler, o tutorial de nail art que sai essa semana é com unhas postiças Então fiquem ligados que os vídeos de unhas e nail art vão voltar Bom, com tudo isso explicado, né? E narrado pra quem tava com alguma dúvida, pra saber por que os vídeos de unhas tinham sumido porque se preocuparam porque viram que eu cortei, se acharam que eu ia desistir de falar de unha, não, gente nada disso aconteceu, eu acho que a gente pode finalizar esse vídeo rapidinho, só comigo mostrando né as minhas unhas mais de perto, dando um close-up, tirando essa esmaltação aqui que eu tô usando, que é uma coisinha bem natural, e refazendo ela, na verdade, porque é super fácil inclusive essa pintura é super basiquinha, gente eu amava usar ela lá em 2019 quando as minhas unhas estavam crescendo pra ficar grandes pela primeira vez, então por que não homenagear essa era, já que as minhas unhas estão crescendo de pequenininhas de novo então, pessoal, agora com um close nas minhas unhas, vocês vocês conseguem ver como elas estão, né, bem de pertinho. vamos começar removendo essa esmaltação antiga, tá? Pra isso eu vou usar um pouquinho de óleo de banana, que não é removedor, na verdade é um diluente de esmalte. Mas como essa esmaltação é bem simples e bem fininho, eu vou aplicar um pouquinho no algodão e com movimentos circulares eu vou começar tirando o esmalte da minha unha. Como é uma esmaltação bem naturalzinha, vocês conseguem ver que é uma leve diferença só essa esmaltação. Então vou rapidamente ir removendo o esmalte antigo de absolutamente todas as minhas unhas. E olha só a diferença entre as duas mãos, né, gente? Imediatamente parto pra base fortalecedora de Impala, né, gente? que eu já uso e recomendo aqui no canal fazem anos, né? Vocês sabem que ela é a minha base fortalecedora favorita, é ela que fortalece as minhas unhas e mantém elas protegidas enquanto elas estão crescendo. Venho aplicando uma fina camada e envelopando o finalzinho de absolutamente todas as minhas unhas, né? Vocês sabem como isso é importante, né? Eu já ensinei pra vocês. E agora partindo pra esmaltação, de fato eu venho numa top coat da minha escolha e em um esmalte branco e rosa bebê, porque eu vou misturar eles, gente. Esses aí são todos de exemplo, você pode usar os que você quiser mas eu vou usar cinco gotinhas do rosa e duas gotinhas do branco. Vou misturar tudo dentro dentro do vidrinho de top coat, até ficar com essa aparência, gente. Um rosa bem translúcido, né, meio leitoso. Existem esmaltes já prontos nessa tonalidade, mas eu gosto de fazer a misturinha na top coat, porque já fica com acabamento, né, você não precisa dar depois, exceto que você opte, assim como eu vou fazer mais pra frente, né, vou mostrar pra vocês. Mas eu venho pintando de uma forma bem homogênea, fazendo uma fina camada, né, gente. Espero secar, olha aí como tá o efeito. E eu gosto de fazer uma segunda camada, assim como vocês estão vendo aí na tela, gente. Eu acho que o efeito fica mais interessante do que uma camada apenas. Uma camada fica muito natural pro meu gosto, eu gosto de de duas camadinhas, né? Aí tá a diferença pra vocês escolherem. Por fim, as unhas não ficarem exatamente iguais estavam no começo do vídeo eu tô usando a cobertura extra fosca, né? Pra fosquear essas unhas, deixar elas mate só pra deixar o efeito mais natural ainda e também um jeitinho diferente eu acho que fica bem legal pra essa proposta de unhazinhas mais naturais, elas matificadas, né, gente? Assim como vocês podem observar o efeito e basicamente esse é o resultado final da esmaltação do vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem Então é isso! Se você gostou de saber o porquê que as minhas unhas estão curtas, o que que tinha acontecido, que que havia esse ato nos vídeos de unhas aqui do canal Já vai deixando o seu like aqui embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem Unhas! Agora eu posso dizer que tem vídeo de unhas de novo aqui no canal E beleza Considere me seguir nas minhas redes sociais Eu sou o no Instagram, Twitter e TikTok Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos Que nem sempre chegam aqui no meu canal no YouTube Por isso, pra ter um 360 do meu conteúdo Você tem que me seguir por lá também Tudo em @gajotrd.